E como é o amor segundo os librianos? Equilíbrio, harmonia são qualidades, características essenciais dos librianos. E no amor não seria diferente. Eles ponderam tudo, botam tudo na balança. No amor também, eles serão ponderados. E não se sentirão atraídos por amores, afetos que desequilibram que tiram do prumo, que tiram do eixo, que desbalancem a vida deles. O amor, portanto, deveria trazer equilíbrio e harmonia na vida de quem ama e na vida de quem é amado. Discussões, brigas, é, ataques de fúria, agressividades, conflitos, esfriam o coração dos librianos. Sentimentos passionais, amores radicais, emoções turbulentas, desejos incontroláveis, instintos selvagens, também não é o que faz a cabeça e nem o coração de um libriano. Muito pelo contrário, fugirão disso e fugirão de quem precisa disso para amar. Reciprocidade para eles é fundamental. Eles dificilmente vão insistir ou vão se sentir atraídos por alguém que não corresponde aos seus sentimentos. E ficam muito desconfortáveis também quando alguém os ama e insiste naquele sentimento sem que eles correspondam. Ninguém melhor do que um libriano para perceber, para sentir fortemente a ideia de que o o sentimento, o amor, é feito a dois. É o tal dos dois pratos da balança, né? a balança é representada pelos librianos. Tem um e tem o outro. Não, não existe essa história do amor de um só, ou de um só amando e querendo pelos dois, ou fazendo pelos dois, ou remando no relacionamento pelos dois. Isso não é uma prática libriana. Ninguém é mais apaixonado pela ideia ou pela experiência do par do que os librianos. Ninguém é mais fã de relacionamento do que os librianos. Para eles, tudo a dois é melhor. Tudo a dois se faz melhor. Eles dobram de tamanho quando eles estão apaixonados, quando eles estão em par, quando eles estão com o seu amado, quando eles estão em dupla. Então, um relacionamento para eles, um amor para eles, só vai, só vai funcionar se for Igual para os dois, se for bom para os dois, se juntar os dois, o que separar muito, o que for muito diferente, o que afastar muito e chocar muito um relacionamento, para eles não vai virar amor. Apaixonados pela beleza, para eles a beleza é um afrodisíaco. Então, mais facilmente, seu coração vai bater mais forte por pessoas bonitas, ou bem apresentadas, ou elegantes, que que ligam para a aparência, porque eles ligam para a aparência, e também para os ambientes bonitos, para o cenário bonito, belo, para que o amor possa acontecer ali. Grosseria, feiura de ambiente, de modos, de atitudes, rispidez, vulgaridade, afastará, afastarão o coração dos librianos. Amor e charme para eles andam juntos. No final, acaba que eles enfeitam, embelezam é, quem eles amam. No final das contas, todo mundo fica mais bonito quando é amado ou amada por um libriano, por uma libriana. É, pensar no outro é um outro grande atributo libriano, então eles não botarão ah, as suas prioridades e as suas necessidades é, acima do outro, das necessidades e prioridades do outro. E ficarão assim muito desapontados se esse outro colocar sempre as suas necessidades e prioridades acima dele. Afinal, os librianos pensam assim, se o amor não nos fizer pensar no outro, o que mais fará? Como eles preferem sempre a harmonia, eles acabam se apaixonando, elegendo para amar as pessoas com quem eles têm mais Uh, com me menos diferenças, menos desequilíbrios né? de idade, de gosto, de preferências, justamente para se tornar mais fácil a harmonia e o equilíbrio da balança. Não acreditam tanto assim no amor entre pessoas tão diferentes, onde as diferenças predominem, justamente porque fica mais difícil fazer a harmonia. Se você se identificou com esse conteúdo, tenho certeza que se identificou, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, seus colegas librianos, que eles também vão se identificar com esse modo de amar, tipicamente libriano.